Hey, censuradas, hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que interessa a todo mundo que mora no Brasil e também para quem pretende visitar o país. Quais são os estados e regiões mais perigosos e os mais seguros para as pessoas LGBTs? Então já deixa o seu like desde agora para o YouTube entender a relevância desse vídeo e enviar para mais Manos e Manas do Vale, tá bom? <música> 2019, o Brasil está na posição 49 de 202 países. Para conferir essa informação completa que eu já dei em um vídeo anterior aqui no canal, clique aqui no card, principalmente se você pretende fazer alguma viagem internacional, porque lá eu falo da nossa situação em diversos países, tá? O nosso país, né, o Brasil, possui uma pontuação geral de menos um. E é o país onde se mata mais travestis e transexuais no mundo. Foram 329 mortes de pessoas LGBT+, registradas em 2019, ou seja, cerca de uma morte a cada 26 horas. Lembrando que esse número não necessariamente representa a realidade, porque diversos casos não são registrados corretamente como homofobia, transfobia e LGBTfobia em geral, né? Então, a gente acaba não somando eles aos registros e acaba dando um número bem menor do que a realidade. Inclusive, até pouquíssimo tempo atrás, né, no ano passado, quando teve a criminalização da LGBTfobia, apenas 10 estados faziam esse mapeamento dos casos. Então, ficava muito difícil saber quantas pessoas LGBTs realmente morreram por LGBTfobia. Por conta disso, essa denúncia de crimes contra LGBTs cresceu mais de 100% em 2020. Mas, afinal, qual é a região mais segura para LGBTs no Brasil? De acordo com o um levantamento anual feito pelo Grupo Gay da Bahia, seria o Centro-Oeste, seguido do Sul. Já o Norte fica exatamente no meio, entre as melhores e as piores regiões. O Sudeste, junto com o Nordeste, acumula mais de 50% dos casos de homicídios e suicídios de LGBT+, em 2019, tendo sido o Nordeste a pior região. Entretanto, o estado mais LGBTfóbico foi São Paulo, seguido da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Minas Gerais, Amazonas, Paraná e Rondônia. Estes são os casos de 2019, né? porque os de 2020 ainda estão sendo apurados, porque o ano ainda está correndo. Se você quer saber quais são os estados mais seguros para você morar ou passar férias aqui no Brasil, já deixa o seu like e prepara o bloco de notas, porque eu vou te contar agora mesmo. Em primeiro lugar temos o Mato Grosso do Sul, seguido do Amapá. Acre, Sergipe, depois Tocantins, Distrito Federal, Roraima, finalizando com Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Piauí. Agora me conta aqui nos comentários em qual estado você mora e se você se sente seguro ou segura nele. Em relação às capitais, Salvador ficou com a pior colocação seguida por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza. Em contrapartida, sete capitais empataram como as mais seguras para LGBTs. Foram elas Vitória, Rio Branco, Maceió, Macapá, Cuiabá, Campo Grande e Brasília. Se você sofreu presenciar algum tipo de LGBTfobia, denuncie. Além disso, preze sempre pela sua segurança e evite situações de risco. E aí, o que, é que você achou desses rankings? Te surpreendeu ou já era mais ou menos o que você esperava? Me conta nos comentários, ok? E pra se manter atualizada em relação a questões LGBT em geral, desde LGBTfobia até dicas de séries e filmes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, porque toda semana, sem falta, eu trago três vídeos novos aqui pro canal, tá bom? Vocês também podem assistir a vídeos extras e ver posts com dicas LGBT lá no meu Instagram, então me segue por lá também. Caso você queira contribuir com o meu trabalho, eu te convido a clicar no botão que tem escrito Seja Membro aqui embaixo do vídeo, tá bom? Ele te dá direito a vários benefícios. Clique e descubra como funciona. Por hoje eu fico por aqui, um beijo e até logo.